Olá pessoal, no vídeo de hoje, vamos falar sobre 7 curiosidades sobre os amistosos de futebol entre a Argentina e Panamá. 7. Primeiro jogo. O primeiro encontro entre as seleções aconteceu em 1973, em um amistoso disputado na cidade de Buenos Aires. A Argentina venceu por 1 a 0, com gol de Mario Kempes. 6. Histórico de jogos. Até o momento, as seleções já se enfrentaram seis vezes em jogos amistosos, com cinco vitórias da Argentina e um empate. Cinco, maior goleada, em 2016, em um amistoso disputado em Chicago, nos Estados Unidos, a Argentina aplicou a maior goleada em cima do Panamá. O placar foi de 5 a 0 com três gols de Lionel Messi. Quatro golaços de Messi. Em um dos jogos entre as seleções, o goleiro panameno errou o passe e entregou a bola para Lionel Messi, que chutou de longe e marcou um golaço. Três goleiro artilheiro. Em 1995, o goleiro argentino Germán Burgos marcou um gol de pênalti na vitória por 2 a 1 um sobre o Panamá. Dois homenagem de Messi. Em 2016, Após marcar seu segundo gol na partida, Lionel Messi beijou sua chuteira em frente às câmeras de TV em homenagem à sua avó, que havia falecido recentemente. artilheiro. O argentino Gabriel Batistuta é o maior artilheiro dos confrontos, com três gols marcados. Já do lado do Panamá, Luiz Tejada é o jogador que mais marcou contra a Argentina, com dois gols. Curiosidades extras. Outra curiosidade aconteceu em 2016, quando a Argentina venceu o Panamá por 5 a 0 em um amistoso disputado em Chicago, nos Estados Unidos. Lionel Messi, mais uma vez, foi o grande destaque da partida, marcando três gols. Se vocês querem ficar por dentro de mais curiosidades do mundo do futebol, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E se vocês conhecerem alguma outra curiosidade interessante, deixe nos comentários que eu vou adorar saber e compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo.